olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras tá só que intercalado ok esse ponto ele é múltiplo de 20 mais 12 então primeiramente eu vou fazer 20 mais 20 mais 20 mais 20, mais 20 e assim por diante lá no final eu acrescento mais 12 correntinhas extras então eu vou fazer uma carreira de base tá Primeiramente, eu faço uma correntinha, e aqui eu faço o ponto baixo. E eu vou seguir fazendo uma carreira inteira de pontos baixos. Então, agora, eu vou fazer aqui a primeira carreira, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou virar. Então, aqui eu vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, aqui no seguinte, dois, aqui no seguinte, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui eu vou pular. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu vou repetir novamente. Um ponto alto. Dois. Aqui, três quatro cinco e seis uma duas três quatro cinco seis correntinhas Pulo um dois três quatro aqui no quinto eu vou fazer novamente a mesma coisa tá então aqui para terminar três correntinhas vou dar uma duas, três laçadas, pulo um, dois, aqui no terceiro, eu faço um ponto alto triplo. Ok? Então, a segunda carreira, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, vou virar, Três laçadas na minha agulha, aqui nesse espaço, um ponto alto triplo. Novamente, nesse mesmo lugar, um ponto alto triplo. Novamente, nesse mesmo lugar, um ponto alto triplo. três laçadas aqui nesse espaço eu vou repetir mais três pontos altos triplos um dois e três aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, eu vou repetir mais três pontos altos triplos: um, dois e três. Passo para o próximo espaço. E vou repetir novamente a mesma coisa, ok? Então, aqui para terminar, uma, duas, três correntinhas, tá? Uma, duas, três laçadas, e vou contar daqui de baixo. Um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, eu faço um ponto alto triplo, ok? Então, agora eu vou fazer a carreira número um novamente, tá? Então, aqui, três correntinhas, viro aqui dentro desse espaço, um ponto alto, dois, três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Então, aqui, ó. Nesse espaço, um ponto alto, aqui dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Então, agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, e aqui no próximo espaço... Eu vou repetir novamente seis pontos altos. Então, aqui, para terminar, eu contei um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, fiz um ponto alto, ok? Então, agora, eu vou repetir novamente a segunda carreira, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar. Aqui eu vou fazer novamente nesse espaço, tá? O meu leque de três pontos altos triplos: aqui, dois e três, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas e novamente mais três pontos altos triplos, tá? E é assim que eu vou seguir fazendo. Então aqui para terminar eu faço um ponto alto duplo aqui no último ponto. OK? Sim. Agora eu vou voltar essa primeira carreira aqui, ó. Tá do ponto fantasia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, viro. Então, aqui, nesse espaço, eu faço lá meus seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e 6 eu faço uma duas três quatro cinco seis e aqui no próximo espaço eu vou repetir novamente então é só seguir fazendo esta carreira e as demais então depois que vocês fizeram o tamanho desejado aqui na última carreira você vai fazer assim ó você vai fazer seis pontos altos aqui uma duas três quatro correntinhas e aqui você faz novamente mais seis pontos altos ok então aqui dois três quatro cinco e seis uma duas três quatro correntinhas e aqui no último espaço um ponto alto dois três pontos altos então aqui eu vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu termino com um ponto alto tá então agora é só fazer a mesma coisa que eu fiz aqui ó no ponto de base tá uma correntinha eu viro e vou fazer um ponto baixo para cada ponto então aqui são quatro pontos eu vou fazer quatro pontos baixos tá então aqui eu tenho quatro correntinhas eu vou fazer quatro pontos baixos então aqui ó, um dois três e quatro aqui eu vou seguir fazendo seis pontos baixos um ponto baixo para cada ponto alto aqui Tá? Então, é só seguir fazendo assim, ok? Aí, você pode terminar desta forma. Então, se vocês gostaram, deixe uma joinha e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau!